Bom dia, desculpa o atraso. Tudo bem, Caio. Acho que nós vamos ter que esperar um pouco ainda. Pra saber por quê? É que eu pedi que uma pessoa estivesse aqui. Ele deve estar chegando. Vamos esperar, então. Eu vou pedir um cafezinho pra gente. Araci! Café pra todo mundo, hein? Bom dia. Você deve ser o Cristiano. Senhor, o que a senhora está fazendo aqui? Eu já disse que eu não quero você na minha caio, casa. Caio, Caio, eu pedi a presença dele aqui. O senhor pediu, e para quê? Eu estou obedecendo uma ordem e um desejo do seu pai. Senta, Caio. Pode entrar, Caio. Dá licença. Acho que podemos dar início à leitura do testamento. Testamento público que faz Aristides Vilhena na forma abaixo. Saibam quantos virem esse testamento público. que Em última vontade, declara ele, testador, que quando falecer quer sua sucessão na forma hora de tarde. Deixa a totalidade dos bens que possui para serem divididos em partes iguais entre os seus filhos, Caio Vilhena e Cíntia Vilhena. Com exceção da totalidade das ações que possui da Selmu S.A. para o seu sobrinho, Cristiano Vilhena. Esse testamento foi forjado. Eu garanto que não, Caio. Eu vou brigar a justiça. Meu pai nunca faria isso. Nunca. Ele não ia me deserdar. Todos os demais bens do Dr. Adestides são seus e de Cíntia, Caio. Mas as ações da Selmu pertencem a Cristiano Vilhena. Olha... Você pode até querer brigar na justiça, se não confiar em mim. Mas eu lhe garanto que você vai perder. Eu fiz esse testamento com o seu pai. Ele estava lúcido e é realmente a sua última vontade. Mas não é possível. Bem, como testamenteiro e advogado do Dr. Aristides, eu vou cumprir minha obrigação. Vou dar entrada no testamento para ser distribuído a uma das varas de órfãos e sucessão. Com licença. tá sabe. Mas... Quero que vocês me desculpem, mas eu tô tão confuso e surpreso quanto vocês. Eu... Só que eu não acho também... Correto e não vou aceitar que fiquem, de repente, com esse clima, me olhando como se eu tivesse cometido um crime. Não tenho culpa se o pai de vocês resolveu me fazer seu herdeiro. Agora, se ele resolveu assim, assim será. Caio! Caio, espera! Lado, né? Quem será, Rosana? Ai, eu tô aqui desse jeito, você não vai abrir a porta, não. Não, peraí, seja lá que for o despacho. Fica aí quietinho. Ai, desculpe. Fica aí quietinho para o despacho, lá quem for, hein. Ai, Carol! não dá nem para tirar o cigarro da boca. Quem é? Oi? Jorge, meu <risos> amigo, meu amor, que saudade. Ah, quem tava morrendo ai, só não era ai, eu. Ih, caramba, sujei todo. tava trabalhando com gesso, vira aí. Você ai, tá tão... tão, tão, tão diferente? Bom, Entra! É, é. é. E que... Ih, caramba, e eu? Vem é, tá... vem. sou eu, Beatriz. Não. Olha aí, serviço de, Mas... de modelo, meu Mas novo tá... trabalho. Não, realmente, assim tá irreconhecível, <risos> né? Rosana, nem devia te Ai, cumprimentar, Deus. né? Vem pra Nova York, esquecer os amigos, né? Antes esqueci nada, eu já estava morrendo de saudade. Agora pois fica é. quietinha aí, Jorge, vem aqui conversar hum. comigo, não posso te sujar. Vem cá é. aí, hein? O que, que, é, que é isso? Rosana. Hum. Oi? Eu não vou ficar aqui não. Ah, vai, se ficar aí de castigo que eu quero conversar com ele. Não, eu vou quebrar tudo já, Olha, você nem brinca, hein? Eu tenho um bando de escultura ainda pra fazer, que a exposição é daqui a pouco. Show, oh, que exposição é essa? Tá sabendo? Não. não tá sabendo. A gente conta ou não? Conta, mas senta aqui pertinho porque eu quero ouvir. Então vem cá. Ah, eu quero ouvir. Jorge, prepare-se para as novidades. Ah.